Empresas, prefeituras e radiodifusores que têm processos no Ministério das Comunicações devem ficar atentos. Vai até o dia 31 de dezembro o prazo para se cadastrar no sistema eletrônico que permite acompanhar a movimentação de documentos no Minicom. Confira na reportagem de Renata Maia. As prateleiras que começam a ficar vazias são um sinal. Os processos que estavam aqui em papel agora são digitais estão no computador, em um programa próprio, o SEI, Sistema Eletrônico de Informações. E é aqui que os novos documentos vão ser incluídos. A digitalização no Ministério das Comunicações começou em abril deste ano. Até agora, 43 mil processos já estão disponíveis em modo eletrônico. Para acompanhar a movimentação dos documentos, os interessados devem se cadastrar até 31 de dezembro. Porque a partir de janeiro de 2015, ah, todos os processos só serão analisados dentro do SEI e a comunicação também vai ser feita via SEI. Hoje, uma citação é feita por AR, aviso de recebimento. A partir de janeiro, só por e-mail. Se a entidade, a entidade não estiver cadastrada no CAD-SEI, o Ministério encaminha um ofício por AR, solicitando que a entidade se cadastre. Se a entidade, quando ela se cadastrar, o processo ela, será analisado. Se ela não se cadastrar, o processo será arquivado. O cadastramento é bem simples. Basta ir até o site do Ministério e clicar em Processos Eletrônicos. Lá você tem todas as informações sobre o assunto. A digitalização já está surtindo economia de tempo e dinheiro. Em um ano, o prazo de tramitação dos processos caiu de quase 200 dias para apenas 25. Também houve uma grande redução de gastos com material de escritório, como papéis e tinta para impressora. O Ministério das Comunicações foi o primeiro na Esplanada a implantar a informatização de todos os processos da pasta. E lembre-se, o prazo para o cadastramento no sistema eletrônico vai até o dia 31 de dezembro.